Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Fito energética e hoje eu vou te falar como parar de sofrer com efeitos colaterais de remédios. Quem nunca passou por isso, né? Que levanta a mão, mentira, já passei. E olha só, efeito colateral é uma coisa inevitável de tudo aquilo que não é natural e não condiz com a nossa essência. O que é o remédio afinal de contas? O remédio é uma invenção do homem a partir de um apanhado de substâncias químicas que ele imita a partir de substâncias naturais, como aquelas que a gente encontra nas plantas, como aquilo que terapias naturais geram e desencadeiam no nosso corpo. Então o remédio ele imita aquilo que a natureza faz com perfeição. Quer ver um paralelo? O remédio está para a saúde gerada pela natureza, assim como o ar-condicionado está para a brisa gerada naturalmente. Então a brisa ela não gera efeito colateral. A brisa ela nada mais é que uma massa de ar se movimentando. O que, que é o ar-condicionado? É um evaporador com condensador, com compressor, com trocador de calor. Você precisa de energia, isso aumenta né, gasto. você precisa, sei lá, usar água para gerar energia que alimenta o trocador de calor. E precisa de um gás refrigerador que não é natural, que se cai na natureza, polui a natureza. Então, tudo isso que não é natural, tudo aquilo que não existe na natureza, ele vai ter um custo ou vai gerar uma consequência. E o remédio... É aquilo que gera uma consequência né, para, por algum tempo, a gente é, ter uma sensação de falso bem-estar. É claro que ali um remédio antitérmico, é claro que um remédio ali para dor de cabeça, ninguém está condenando. O que a gente fala é que remédio ele só trata o sintoma da doença. O remédio ele nunca vai curar aquela doença que você acha que você vai se curar tomando remédio. Então, para você parar de sofrer com efeitos colaterais, o que você precisa fazer? É nesse vídeo que eu vou te contar. A primeira coisa que você precisa fazer para parar de sofrer com efeitos colaterais de remédios é equilibrar suas emoções. Então, tudo bem a gente oscilar o nosso humor, tudo bem um dia você está bem, tudo bem outro dia você está mal, tudo bem um dia você está melhor, outro dia você está pior. Agora, o segredo é a gente oscilar o menor o menos possível. Então, oscilação emocional, ela gera muitos picos no nosso organismo. Gerou pico de felicidade, era euforia, gerou pico de tristeza, depressão, euforia, depressão, euforia, depressão. Nosso corpo não sabe o que você está passando. Então, o equilíbrio emocional, ele vem de uma inteligência emocional que a gente pode desenvolver com a ajuda dos profissionais, das pessoas corretas, por exemplo, o terapeuta fitroenergético. terapeuta fitroenergético, ele usa a energia das plantas para gerar esse equilíbrio emocional para revitalizar no nosso corpo aquilo que ao longo do dia a gente vai perdendo. Quando eu converso com uma pessoa que me trata mal, quando alguém me faz uma fechada no trânsito, quando alguém me trata de uma maneira que eu esperava e eu me sinto injustiçado, ou quando eu tenho medo, quando eu sinto depressão, quando eu fico com raiva, quando eu tenho tristeza, quando eu fico com ódio, com mágoa, tal, tal. Então, as emoções desequilibradas geram reações diferentes no nosso corpo, e quanto menos reações tão diferentes assim eu gerar no mesmo período de tempo, melhor para a saúde do corpo, menos remédio você vai ter que tomar, menos efeito colateral você vai sentir, tá bem? Outra atitude que a gente precisa ter é, enquanto tratar os sintomas da doença, tratar também a causa. É aquilo que eu estava te falando. A gente precisa tratar o sintoma, que é aquilo que eu estou sentindo agora no meu corpo físico. O que, que é? É dor de cabeça? É gastrite? É úlcera? Eu não quero que você pare de tomar remédio, para sentir dor. Ah, o Luiz falou que não pode tomar remédio nunca mais agora. Não, não estou falando isso. Você nunca ouviu isso na minha boca. E se falar que eu falei, eu minto. Então, o que acontece é: a gente precisa usar remédio quando for a hora do remédio nos ajudar. Remédio, ele vem para tratar o corpo físico. Porém, a partir do momento que eu estou tratando aquele sintoma para eu não sentir dor, eu preciso tratar também a causa daquela doença para que. A, a origem da dor, a origem do meu sofrimento, ela seja erradicada. O remédio, ele vem para tapear a dor. Vem para que naquele momento eu tenha um alívio e até aí tudo bem. Agora o que eu não posso é consumir remédio em excesso para que aquela sensação de bem-estar perdure muito tempo. Aí é burrice, aí é enganação, aí é um ardil, é uma situação ardilosa que estão te convencendo de que remédio cura, só que remédio não. Remédio não cura, remédio tapeia o nosso organismo para que por algum momento, enquanto aquela substância química estiver atuando no nosso corpo, eu não sinta o efeito daquela doença. Porém, a partir do momento que aquela substância sair do meu corpo, aquilo que a doença está gerando vai voltar a acontecer. Então o remédio ele serve para mascarar o sintoma daquela doença e nunca trata a cura. Tá? Então para ter menos efeito colateral, equilibre a causa da doença, enquanto você trata os sintomas também. Próxima atitude, reforçar a nossa imunidade. Como é que a gente faz isso? A imunidade, ela vem a partir de um conjunto de hábitos saudáveis. Isso é chover no molhado, né? É, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercício físico, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nossas emoções. Porque quando a gente tem um equilíbrio ao, nosso no dia, ao longo do nosso dia a dia, a imunidade, ela vem naturalmente. Tá, mas e daí se você faz isso, você tem um emocional abalável, abalável, se você tem um emocional fraco, se tudo te surpreende, de tudo você reage, você é muito explosivo, você é muito é, eruptivo, né pavio curto, como umas pessoas falam. Então quando acontece isso, se por natureza, se de alguma maneira você estiver precisando de uma energia, aquele empurrãozinho extra para ter mais imunidade e aumentar, essa sua capacidade de reagir a corpos estranhos no seu corpo físico, eu vou te deixar duas plantas. Primeiro é o guaco, já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, que o guaco aumenta naturalmente a nossa imunidade. Ele estimula a nossa glândula timo que fica aqui na altura do coração e faz com que a nossa imunidade ela tenha aquela turbinada. Outra planta que eu deixo para aumentar a imunidade é a alcaxofra, também tem vídeo meu aqui no canal. E a alcachofra é um ótimo é uma ótima planta para quem está passando por quimioterapia. Então quem está com câncer, está fazendo quimioterapia, a alcachofra, depois de ativada pela fita energético pela técnica do verde-prata, que eu já ensinei verde aqui no canal. prata Verde-prata. Verde-prata. Ela tem um dos poderes dela, que é eliminar os efeitos colaterais e fortalecer o organismo aos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, outra atitude para a gente não ter efeitos colaterais com remédios, é aumentar a nossa imunidade, se eu aumento minha imunidade eu não preciso de remédio, eu não fico doente, eu não preciso de remédio e daí eu elimino esses efeitos. Outra atitude que a gente precisa ter para parar de sofrer com esses efeitos é praticar gratidão. A gratidão ela é a primeira força do amor, então quando a gente pratica a gratidão, eu agradeço pela vida, pelo movimento, bate no peito e diz como é bom estar tá vivo, passa as mãos no corpo diz como é bom me mexer, respira bem fundo e diz, ah, estou vivo, quando a gente exercita a gratidão, a gente mostra para o universo que a gente está feliz de estar tá aqui, de estar tá vivendo no hoje, que está vivendo no agora. Quando a gente faz isso, a gente vitaliza, a gente inunda o nosso organismo, os nossos órgãos, todas as nossas células com essa energia do amor, que é o nosso verdadeiro combustível. Então, quer ver um carro funcionar bem? Dá uma gasolina de qualidade para ele. Quer ver uma pessoa render muito na academia? Dá para ela uma comida de qualidade antes, um pré-treino de qualidade. Quer ver a pessoa ter uma noite de sono bem dormida, faz ela ter aquele relaxamento antes. Então a gente dá o frio, dá o cobertor conforme o frio. É A gente dá o alimento certo para aquilo que a gente precisa naquele momento. E para a gente eliminar toda e qualquer necessidade de tomar remédio, a gente energiza as nossas células com a verdadeira fonte que no caso é o amor e daí é esse amor que vai restabelecer toda a nossa energia do corpo físico toda a energia das nossas células e do, dos nossos corpos sutis para que a gente nunca precise de usar remédio a não ser naquele caso né, dor de cabeça enfim aqueles casos raros que só quem é muito grato sabe que acontece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 então fica ligado para não perder nenhum segundo desse conteúdo que vai estar tá demais. Um beijo e até lá. E agora o que, que a gente já falou? A gente já falou de equilibrar nossas emoções, tratar as verdadeiras causas enquanto trata os sintomas, reforçar a imunidade, praticar a gratidão. E o quinto, quinto item para a gente eliminar e diminuir de vez os efeitos colaterais, os efeitos dos remédios no nosso organismo, é se conectar e é a gente se conectar com energias sublimes e com a verdadeira fonte, com Deus o Universo. Então, assim como o amor, assim como a gratidão, a gente se conectar, levar nossos pensamentos a Deus, agradecer a Deus, o universo, seja Deus aquele senhor barbado, seja o universo, o pai, o mãe, é, o, o mãe não, né, a mãe, o Deus, a deusa, o filho, como o não fala, né, Deus, Deus, a filho em um, pai, mãe, filho em um. Então, a gente se conectar com a verdadeira fonte é buscar lá, da onde a gente veio, mais combustível, mais energia, para a gente ter uma vida mais feliz, saudável e próspera. Então, nesse vídeo a gente falou sobre como diminuir os efeitos colaterais. Vai lá, fazer isso que eu te falei e até o próximo vídeo.